de caça, 900 missões e pilotava o F-5 que foi perseguido por esses 13 pontos detectados pelo radar. Como é que foi, Capitão? Bom, assim que nós decolamos em direção à área da busca, onde presumivelmente existiria algum contato, eu recebi informação do controle de terra que havia uma série de contatos à minha frente, aproximadamente 20 milhas, uma média de 10 a 13 contatos. À medida que eu fui me deslocando em direção a São José dos Campos, ele foi informando que o contato estava se aproximando. Foram se aproximando, baixou para 15 milhas, 10 milhas, 5 milhas, quando ele, de repente ele me informou que os contatos estavam atrás de mim, imóveis, a 2 milhas de distância, me acompanhando. O ponto de luz que foi observado, de início ele estava se deslocando da direita para a esquerda. E a partir do momento que eu aproei aquele ponto de luz, ele parou esse deslocamento e começou a deslocar no mesmo sentido que o meu avião, no sentido oposto ao meu avião. Então o que aconteceu nesse instante, que ele estava um pouco mais baixo, ok? Eu tive que descer para colocá-lo no mesmo nível que o meu avião e a, part a partir daí então ele começou a se deslocar no sentido vertical, ou seja, começou a subir, ok? É, nesse instante, quando eu tinha um contato visual, eu liguei meu radar de bordo e obtive um contato radar realmente na minha frente a 10, 12 milhas, precisamente 12 milhas, 24 quilômetros. E esse ponto de luz ele se deslocou até 33 mil pés, que dá uma parte de 10 quilômetros. A primeira aeronave F-5 que se dirigiu à região de São José dos Campos, ela observou uma luz, um ponto de luz. A segunda aeronave F-5, é, nós observamos no nosso radar que houve a formação de diversos ecos à sua cauda. É, em torno de seis ou sete ecos à esquerda e à direita da aeronave isso pode se dizer que esse F-5 foi perseguido? poderia poderia dizer que ele foi perseguido porque durante um certo é, período de tempo, esses ecos acompanharam esse F-5. Quantos sinais interceptavam esse F-5? Em que posição? Eram em torno de 13 ao todo. Eles estavam 6 de um lado da aeronave e 7 do outro lado da aeronave. Ou seja, a sua esquerda e a sua direita. O total foram quantos nessas três horas de voo desses supersônicos? Nessas três horas de voo, na área de Anápolis e na área de São José dos Campos, observamos um total de 20 ecos. Em São Paulo, técnico.